Fala, aventureiros! Bem-vindos à Taverna novamente. Hoje eu vou trazer para vocês uma nova build interessante sobre o Druida, o defensor da natureza. Então vamos para o vídeo que está muito legal essa build. Bem, meus amigos, quem conhece um pouco sobre Dungeons Dragons sabe que os Druidas são defensores assíduos da natureza. Então, essa build aqui, eu vou trazer ela com muitas magias de destruição, principalmente. Além dessas características de natureza, a gente vai ter uma build com armaduras leves e armas de duas mãos. Então, vamos aqui primeiro nas habilidades. O que, que vão ser as principais habilidades desse druida? Primeiro, gente, a gente vai começar com destruição. Destruição por quê? O druida, ele vai usar as forças da natureza para poder iniciar a batalha, começar a, a, a, o combate com seus inimigos. Então, o máximo de níveis que você colocar em, em, em destruição, melhor. Detalhe, gente, quem gosta de runas da... Dessa classe das habilidades aqui de destruição É muito interessante no começo da batalha Você encher de runas até que o, que o seu oponente chegue até você E aí você vai começar a batalhar com uma arma de duas mãos Uma outra interessante que escola de magia é alteração Nessa, nessa escola, gente, a gente vai usar muitas magias que aumentam a armadura do nosso personagem Basicamente isso que a gente vai usar nessa escola aqui tá? o, rest, o restante das magias não tem muito interesse Bom, uma outra interessante aqui é sobre a defesa no, Um detalhe aqui é o seguinte nessa, nessa build aqui, eu não vou trazer uma build com escudo a gente vai trabalhar um guerreiro mais bruto. O druida ele tem essa característica de ser mais bruto. Então a defesa aqui a gente tem que melhorar um pouco para não perder tanta vida durante os ataques dos inimigos. Bom, referente a duas mãos, a gente vai é, usar pessoal. É importantíssimo que a gente utilize para caracterizar muito bem o nosso personagem. É, somente machados tá, então tudo que for de percas relacionadas a espadas ou então a martelos não utilize, a gente vai focar em machados. Vamos para o próximo aqui: habilidade armadura leve, a gente vai investir o máximo possível aqui tá. Em... Proteção basicamente em proteção, tá. Então a gente vai sempre optar por armaduras leves porque o druida ele vai utilizar os recursos da natureza para se vestir, certo? Então vocês vão ver as minhas dicas ali de armaduras, tá, para vocês conseguirem é, pegar aí durante a sua história. Alquimia, gente, ela a alquimia vai ser importante em dois momentos. Tanto para você curar o seu vigor, a sua magia, a sua saúde e também para você envenenar a sua arma com é, o, os seus golpes né, serem sempre envenenados. A ideia é o, o, o Truida conhece muito bem a natureza e vai usar as ervas, ali, as misturas que tem na natureza para poder matar com maior eficiência os seus inimigos. Detalhe, vocês devem estar se perguntando, não, mas por que a gente não vai usar restauração? A magia restauração. Exatamente por causa disso. A ideia é que o nosso druida ele seja um conhecedor de ervas que possam curar ele. Não que você não possa usar, tá, gente? Porque eu sei a dificuldade da gente ficar coletando itens no meio do mato para poder fazer poções de cura e por aí vai. Tá? Mas aí vai ficar a critério do jogador Nessa build minha eu escolhi não fazer nada de perks em restauração tá, okay? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre armas e armaduras tá? Vamos aqui no nosso personagem Então o que, que a gente tem de, de armas aqui? Vamos usar para começo gente o machado do lenhador tá? É um, uma arma muito fácil de ser achada ou se não, se vocês preferirem, vocês também podem usar o machado do caçador. Mas o machado do caçador ele é de uma mão só. Então vocês podem usar aí armas de, é, de uma mão só e focar lá na, na, na sua construção para atacar com duas armas. Eu não recomendo, tá gente? Eu prefiro essa build aqui mais bruta do... Desse machado aqui do amigo do, do lenhador, acho achei bem legal, bem interessante. Depois eu vou mostrar um combate para vocês para vocês verem como é que é o personagem em ação. Gente, eu vou dar uma dica para vocês: o seguinte: vocês podem usar armaduras de pele. Normalmente aquelas, magi... aquelas armaduras que os bárbaros usam, armaduras de, de couro, que são bem naturais. Essa aqui é uma build, essa armadura aqui. É a recomendada quando você tiver mais na frente do jogo, quando você tiver feito mais missões, você vai conseguir esse set aqui. Tem esse set, gente, dos deuses antigos, que, ela, que ele vem com a armadura, com as botas, as manoplas... O, e, e vem também com o elmo. Eu deixei sem o elmo, só para vocês verem um pouco do meu personagem. Deixa eu mostrar aí como é que ele ficou aqui agora para vocês verem. Eu não curto muito esse elmo, mas é um set que tem muito a ver com druida. Tá? Então fica muito legal se vocês conseguirem aqui ah, o set dos deuses antigos. Bem, pessoal, esse set vocês vão conseguir ele lá em Marcate. Tem uma mina lá chamada Mina Sidina e tem uma missão que você faz lá que você consegue esse set aqui. Eu vou deixar aqui no, no, na descrição aqui um link falando um pouco mais sobre essa quest e aí vocês podem lá fazer ela para poder pegar esse set aqui. Bom, e como um anel aqui para a gente poder completar esse set, tem um anel de namira, tá? Esse esse anel você vai conseguir ele na quest The Taste of Death. Eu vou deixar o link aqui também para quem quiser fazer essa quest e pegar esse anel, tá? Gente, vocês estão percebendo que são itens assim de certa forma simples, eles não tem nada demais, é mais para compor o personagem, tá? E por último, para a gente fechar esse set aqui do druida, você tem também o Galdur amulete. Esse, esse amuleto, gente, vocês vão conseguir ele numa missão, numa quest é chamada The Forbidden Legend. Tá aqui também no, na descrição o link para vocês saberem um pouco mais dessa quest, tá? Para poder pegar esse amuleto aqui também. Bom, agora falando um pouco, gente, sobre as pedras. Qual a pedra que eu vou escolher? Por mais estranho que pareça, gente, você não vai escolher a pedra do guerreiro, você vai escolher a pedra do mago, tá? Por quê? O começo da, das batalhas, gente, vocês vão batalhar muito com magias de destruição, que vão ser as principais para vocês durante o início da batalha. Então invistam ali na pedra do mago para você subir de level mais rápido. Agora a gente vê uma parte super interessante aqui que realmente assim é uma é um conjunto de shouts que vai realmente caracterizar o nosso personagem, tá? Então você tem aqui o aspecto dragão que é tipo uma armadura que você ganha, né? Que você Pode usar uma vez por dia, que você fica mais forte, tá? Forma de gelo, é aquele grito que... O shout que deixa o cara congelado, porque como o cara tá usando forças da natureza, isso aqui faz sentido pro druida. Hálito de fogo também, o cara pegar fogo. Invocar dragão, que é exatamente você trazer um animal para te ajudar invocar tempestade gente, é um dos principais shouts, na minha opinião desse, dessa build aqui porque quando você está muito sobrecarregado de inimigos você invocando a tempestade vai começar a cair raios nos seus inimigos isso ajuda demais Obedi obediência animal também é muito legal porque todos os animais que estiverem próximos quando você der esse shout eles vão te ajudar na luta. Isso serve muito para matar gigantes que tem no cenário e, e por aí, assim por diante. Eu vou fazer uma demonstração para vocês de, de um pouco de batalha, gente. O primeiro, shout que eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui é, o, é a tempestade. Aqui nesse local, tá cheio de inimigos, tá? Então, observem aqui, ó. Já, já me viram. Agora vamos dar o um shout. Acabou, gente. Acabou. Você invoca uma tempestade, o pau vai começar a quebrar pro lado deles ó, o cara lá em cima, o cara aqui embaixo, tá tomando porrada Ali, ó Tá vendo? Eita Toma O cara aqui em cima também, ó Vamos lutar, vou chamar ele aqui Vem cá, vem cá Vem aqui embaixo Vem aqui Muito cuidado, viu, gente Porque o nosso A gente não tá muito forte Então, assim, a questão de armadura A gente é fraco Então tem que tomar um certo cuidado para não morrer Pronto Esse aqui foi um, foi um Uma demonstração do shout, tá Vamos pro próximo Gente, o segundo shout Que eu quero mostrar para vocês aqui É o obediência animal eu vou ali provocar ali o, os gigantes para eles poderem vir, vir aqui me atacar. E aí eu vou usar a obediência animal pra ele para vocês verem os mamutes me ajudando. Então, aqui ó, ele tá vindo, vem cá, vem aqui cá magrelão, pega aí Vem tá ele <risos> Ó, tem outro aqui, cara Vamos dar o um shout Pronto, já vai atacar, ó Olha Olha o tanto de gente, cara Eu vou aproveitar, gente Vou fazer aqui uma Uma outra demonstração para vocês Aqui, ó, uma magia Cara, vocês vão adorar isso É muito legal é muito legal Twister que chama essa magia Eu vou deixar o mod aqui também na descrição Que adiciona essa magia, tá? É super interessante Ó Toma Vem cá Vem cá Toma. Estão fugindo? Aí, gente, ó. É muito legal essa magia, gente. Isso aqui é uma magia de destruição que foi acrescentada com um mod que eu tenho aqui, tá? Depois eu vou deixar ali na descrição pra vocês verem, tá? É igual eu combinei já. Vou pegar o outro aqui só pra.. Ó, porque é legal demais. Cadê? Ah, ele tá indo atrás, o caranguejinho aqui tá indo atrás Aí, gente, vamos, vamos falar um pouquinho de interpretação do personagem De forma alguma vocês vão matar animais Vocês vão recorrer a outro tipo de... Por exemplo, aqui, ó Esse Shout aqui Ele acalma os animais Então, pronto Acalmou, vai embora Por que você que não vai matar ninguém, gente? Você é um druida né? Afinal das, de contas, você não, você não precisa matar animais e nem vai Ah, mas aí vocês estão se perguntando Como que eu vou interpretar a morte dos dragões? É o seguinte, gente, tudo também é, tem a ver com equilíbrio O equilíbrio da natureza foi desestabilizado Com, a, com a, o, o ressurgimento dos dragões da forma que aconteceu Então, uma forma, você foi convocado pela natureza para apaziguar esse problema matando alguns dragões que realmente não fazem, estão causando essa desconexão com, com as leis naturais então é mais ou menos por aí que vocês vão interpretar é, a questão de matar os dragões segundo ponto gente, vocês sempre que vocês acharem um caçador no jogo, vocês vão sem pensar duas vezes, vocês vão matar ele você tem que matar, porque o cara caça animais Ah, não pode caçar? Pode Vamos lá, gente Se vocês é, virem coelhos ou algum tipo de outro animal Você tem que fazer uso daquele animal Por exemplo, né, eu vou caçar um coelho para comer Beleza, então aí sim justifica você matar ele Fora isso, não mata, gente Foge, você tem que fugir, você tem que dar um jeito Aí os lobos, não pode matar, gente não pode matar, ainda mais se for para vender a pele do bicho, cara. Então não faz sentido na né, interpretação do seu personagem que você faça isso, tá? Corra, e chama ele para outro, usa, usa magias de congelamento, igual tem um grito lá que congela e por aí vai, entendeu, gente? Não pode ficar matando os animais sem mais sem menos. Gente, sobre os atributos aqui embaixo, magia, saúde e vigor, vocês vão usar o seguinte proporção. 40% dos pontos vocês vão colocar em magia, 30 em saúde e 30% em vigor, para que fique bem calibrado o seu personagem. Isso vai ficar a critério de vocês, mas eu considero super importante que coloque magia, porque a gente vai ter muita utilização de magia no começo de combate. Bom, gente, falando um pouco sobre seguidores que vocês vão ter no jogo, vocês podem ter seguidores animais, nada mais do que isso, tá? Não pode ter nenhum outro tipo de seguidor a não ser os animais sobre vampirismo e a lobo, né? Você virar lobisomem, sem dúvida nenhuma, virar lobisomem, né? Gente, Porque aí você já caracteriza, caracteriza totalmente o seu personagem é, dele não querer é dele transformar em um animal. Então, assim faz todo sentido né, a gente virar lobisomem nessa build aqui. Referente à Guerra Civil, gente, eu, eu recomendo vocês que escolham os Storm Cloaks, porque eles têm uma pegada mais de natureza, diferentemente dos imperiais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa build. É, deixem aí nos comentários quais as modificações que vocês gostariam de ver nessa build, eu achei bem interessante, achei bem legal, não, não esperava que essa build ficasse tão legal assim, mas não deixa de comentar pessoal, é importante pra, é, vocês darem esse feedback para mim, para eu saber se eu estou no caminho certo ou se precisa modificar alguma coisa ou não, tá ok? Um grande abraço para todos vocês e não, não deixem de, de dizer para mim aí o que, que vocês esperam, outras builds que vocês queriam ver aqui no canal. Tem uma build aqui também de Sucubus, para quem não viu, está aí na playlist de Skyrim. Então fica assim pessoal, um grande abraço a todos, até a próxima, tchau.